olá galerinha do youtube nesse vídeo eu ensinar como fazer a shuriken como prometido que eu fiz no outro vídeo então se vocês gostaram desse vídeo por favor eu, eu peço que, que, bote, que clique em gostei tá. daí você pode dar uma sugestões também de, do que eu posso ensinar no próximo vídeo se vocês quiserem tá, você, agora eu vou ir primeiro primeira parte precisa preciso de uma folha quadrada não pode ser outra coisa, Tem que ser quadrada mesmo. Tá. Em seguida, faça isso. Vai. Dobre essa folha ao meio. Bem direito. E todas as quatro pontos. Daí vocês vão ver que ficou, ficou uma linha aqui no meio. Eu fiz com uma frente de uma próxima. Corte, daí corta nessa linha. Eu sugiro que faça assim. Daí vai vão cortando assim aqui nessa, na linha tá eu peço que eu te dou uma, uma, mais uma sugestão não faça isso rápido vai fazer bem perfeito, senão você pode cortar, vai ter que ver o vídeo tudo de novo, tá? Vamos deixar uma parte aqui de lado, dobra essa folha ao meio. Daí direto Depois dobre novamente ao meio Vocês vão ver que ficaram uma linha aqui Dobre essa parte à direita para baixo Direto na linha Bem reto Bem retinho aqui na linha Daí depois dobre Vire e dobre outra também em seguida, vocês viram a folha do outro lado. Dobro aqui também. Assim, juntando ponta com ponta. Essa e aquela. Dobro o do outro lado também. Essa, Uma parte do é já tá pronta. Vamos fazer a outra. Não, espera. Ouvi me engano. Dobro essa parte, essas pontas aqui, pra cá. Pra vocês montarem e ficar melhor quando vão montar. Tá. Eu acho que Pode ficar assim. Agora vamos fazer isso com o outro lado. Dobre o meio. nem Kneipps na outra parte. Dobre o meio outro, novamente. E seguir. Dobre reto pra baixo de novo. Não pode ficar diferente do outro. Dobre. Dobe igual o outro Dobe pra cá dá no não lado de novo Dobe ponta com ponta Agora você vai pegar as duas partes Pode ir uma em cima da outro aqui cê, ó. Pega a ponta em cima pra você ver Enche ela pra baixo Pega a segunda ponta da direita Joga pra baixo Pega a terceira daí, joga pra cá E pega a última que tá aqui, vocês vão ver que tem um buraco aqui, ó Essa aqui, por causa que vai estar segurando E encaixa ela aqui bem direitinho Enfim, de quem quatro pontos, estará pronta Você verá que elas ficaram bem iguais se você fizer duas Deu 15 Hello. Uh -huh.